vender todo dia, independente seja um pedido por dia, você precisa começar a entender o que está acontecendo com o teu negócio, quais os produtos que estão performando melhor, quais os fornecedores que têm a melhor condição para te ajudar a crescer durante esse momento, quais os canais que estão que te respondendo melhor para você poder focar a energia. Quando você começar a aumentar isso, análise de mercado também, entender da concorrência, não só do teu negócio agora, mas entender do mercado, Replicar o que o mercado está fazendo bem dentro da tua casa, replicar o que você está fazendo bem dentro de você, te leva a 200 mil reais se existir mercado para o teu produto. Além não existe mercado para tudo isso. Eu vendo, sei lá, o Trident tá aqui. Não tem mercado para tudo isso. Então aí sim, você já sabe qual é o máximo que você consegue puxar. E um pouco antes desse máximo, você tem que começar a trabalhar aumento de mix. Você tem que começar a pensar em aumentar o mix dos seus produtos, porque aí você está buscando aumentar o faturamento. E se você tem loja, se você já tem o estoque de produto, independente se é loja online, a gente fala que né, quem tem loja é loja online loja física. Ah, mas eu vendo dentro da minha casa pelo Instagram. Você tem loja? Não me importa. Já vende no e-commerce já tem estoque aí dentro. Depois de você analisar tudo que você já tem de estoque, tudo que os fornecedores podem, podem te trazer de diferente, aí sim é o momento de você ir ao mercado. Tá? E só venda em canais que te ajudem a crescer. Não só o faturamento, mas que te ajudem no momento em que você tem pouco crédito no mercado e que você também precisa vir construindo esse crédito. Tá? Não visem vender lá porque ah, o hype está lá. Ah, eu vou perder o momento da Shopee. Na minha opinião, o melhor momento da Shopee, para quem tem um negócio sério, não é agora. A gente tem o maior vendedor de farmácias, dizendo: o Shopee é nosso, o cara está vendendo mais de 130 mil reais por dia. Mas não é o melhor momento para quem tem um negócio sério, porque ainda tem muita falsificação. Eles estão arrumando a coleta deles e estão te obrigando aí, tá dando pau pra caramba, tá num momento de aprendizado horrível. Então não quer dizer que, se não for o melhor momento agora, você focar lá, que você tá perdendo. Porque pode ser uma grande oportunidade, mas não é uma oportunidade para você aí. Mas se você tiver. vale ah, não, é que o Mercado Livre me tirou do fulfillment do supermercado. Eu vou fazer uma live só sobre isso. Ah, então eu tenho que ir para lá. Tem que, tem que ir para outros canais, sim, ali dentro. Mas não vá porque ah, tem muito faturamento lá só, simplesmente. Analise o teu negócio. E nada contra a Shopee, mas hoje eu também não tenho muito a favor, além dele ser um canal que vende bem ali dentro. Eu acho que eles são muito irresponsáveis. E falo isso para quem quiser, pode ser quem for aí no mercado. Eu tenho mais tempo, acho que, do que todo mundo que está na Shopee de Marketplace. Então, não tem problema nenhum de falar isso. E tenho mais amostragem em respeito aos vendedores do que eles. E ao mercado Então assim, não, não tenho problema nenhum com isso Tá? Então analisem isso Fiquem com essa reflexão Sentem, analisem o negócio de vocês Entendam os passos que vocês estão dando Você não precisa ser especialista financeiro para ver se você tá bem de grana ou não Se você lançar tudo que sai Tudo que entra no teu negócio Se essa conta dá negativa, você tá negativo Você precisa mudar Você precisa gastar menos Ali dentro é um erro nosso, como a gente, a maioria, me coloco nisso também, a gente não nasceu empreendedor, a gente não nasceu dono de negócio, empresário ali dentro. Quando a gente começa a ganhar um pouco mais, a gente começa a gastar muito mais na nossa vida pessoal, e às vezes não é aquele momento. Você vai ter um momento de poder aproveitar mais. É... Hoje a gente vive uma vida extremamente confortável, graças a Deus, e todo o nosso time, toda a nossa equipe, no que a gente faz. Mas, mesmo assim, eu não tenho um teto ilimitado. Eu sei o que eu posso fazer. Entendeu? E quando você conversa com um bilionário que tem um teto ilimitado, ele já passou da fase onde aquilo é a parada dele, entendeu? Gastar cada vez mais ilimitadamente, loucamente. Ele vive uma vida confortável. Muito confortável, nesse caso. Tá bom? Então, criem um momento de vocês... Analisem um o negócio de vocês. Tempo é questão de prioridade. Se você falar para mim que você fica fazendo pacote hoje, ah, mas eu ainda sou CLT, estou fazendo pacote de madrugada, não tenho tempo, você tem. Corta, nesse momento, tua bolinha. O Hermano, que é aluno nosso, ele tem até um depoimento dele falando isso lá no, numa aula nossa. O Hermano, ele colocou uma vez, ele falou, cara, a virada de jogo depois que ele entrou lá no alta Performance com a gente, e aí ele, ele se reorganizou em processos, focos, etc. Uma das coisas que ele fez, não sei se ele voltou a jogar agora, mas ele cortou o futebol dele, que ele jogava, para ele poder usar aquele tempo do futebol para analisar a publicidade, para analisar mercado, que era um tempo fora mesmo, né? era um tempo que ele estava fora. Sábado de manhã é muito bom, domingo de manhã é muito bom. Se você tem um negócio físico, a segunda-feira de manhã do teu negócio físico deve ser horrível. Então, se você tem alguém fazendo os pacotes ali, analisa nesse dia, eu não sou a favor de acordar às 5 horas da manhã e dormir 3 horas da manhã, tá? Você vai morrer. Mas não acho que é saudável. Mas, cara, já trabalhei muito virando noite e já... Então, tem que ter um momento para acabar isso, tá bom? Mas se você tiver que fazer, faça. É um cara. Ninguém pode querer mais que o teu negócio dá certo do que você. Porque você vai ter um milhão e meio de coisas à tua volta que vão contribuir para que o teu negócio não dê certo. Várias coisas vão acontecer. Você vai ter gente torcendo para o teu negócio não dar certo. Você vai ter gente torcendo para virar para você, às vezes dentro da tua casa. né? Às vezes marido não apoia a mulher, mulher não apoia marido. Para mim isso é utópico porque não é a realidade que eu vivo, tá bom? A realidade que eu vivo com a Luana é de extrema confiança. É de extremo apoiar, né? Tanto que eu tô viajando pra caramba. Terça viagem de novo. Não é um cenário que eu quero pra minha vida. Mas hoje, ficar no interior é o melhor cenário pro João. Então, isso é o melhor momento pra ele. Ter a rotina dele. Não sei se é a rotina. Mas ela me apoia. Ela adora? Não. A gente tava falando disso na sexta-feira à noite. Eu não gosto de estar tá longe deles. Nem ela de tá longe de mim. E nem o Jojo. Mas é o um momento é um momento que a gente tem, é o um momento de retomada, é o um momento de, cara, de voltar os negócios pra caramba, é o um momento de se conectar fisicamente com pessoas importantes para nossa trajetória, o que a gente tem de processo, o que a gente tem de coisa pra frente. Entendeu? Então, ninguém pode querer mais que você, tá bom? Dorme com isso, vai doer, não vai ser gostosinho, não vai sair como a gente quer todos os dias, mas se estiver na tua vontade, se estiver no teu coração, cara, se não, vira CLT, que é melhor. Eu falo isso aí para o mundo, gente. Ela fala, ah, mas o mercado livre mudou de novo, meu Deus, e agora o que eu faço? Vai trabalhar para alguém, usa a experiência que você tem no mercado livre, garante um salário de dois, três contos ali e vai trabalhar para alguém. Não tem problema nenhum. Se o mercado cair ou subir, você não vai ter 90% das preocupações que você tem hoje como um empreendedor. Você tem que querer, entendeu? Você tem que querer. Você tem que ficar ligado nisso, você tem que estar preocupado, você tem que estar atento, você tem que se antecipar, mas a, a única certeza que eu tenho é que a gente não vai parar.